Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu vou trazer para vocês hoje duas dicas que eu demorei um tempão procurando na internet para saber como fazer no DaVinci Resolve. Convenhamos, o DaVinci Resolve não é um dos produtos mais fáceis que tem uma das melhores curvas de aprendizado. E como eu explico nesse vídeo aqui em cima, eu resolvi aprender a produzir conteúdo pra internet de três semanas para cá. Então eu pensei poxa, se eu vou ter que aprender a Usar alguma ferramenta seja uma ferramenta free. E o meu objetivo tem sido esse nas últimas três semanas: usar ferramentas free e produzir conteúdo para a internet gastando o mínimo possível. E se essas dicas forem úteis para você, curte, compartilha, deixa teu comentário aí embaixo. Vamos trocar uma ideia sobre o Davinci Resolve sobre como produzir conteúdo para a internet. Então, vem comigo que eu vou te explicar duas coisas bem básicas do Davinci que são super simples de fazer, mas que não são tão óbvias. Vamos lá? A primeira dica que eu quero passar para vocês é com relação à produção do conteúdo para o Instagram no DaVinci Resolve. DaVinci Resolve definitivamente não é um dos programas mais fáceis de usar e a curva, a sua curva de aprendizado, ela é razoável. Então, uma das coisas que eu demorei cerca de dois dias para aprender é como fazer a saída do DaVinci Resolve Ser no formato do Instagram 9x16. Quando você importa um vídeo para o DaVinci Resolve que foi gravado no formato 9x16, o que vai acontecer é, esse, é isso aqui, ó. Você vai colocar na timeline, mas por padrão, a configuração do projeto ela está no formato 16 por 9, está no formato horizontal. Quando você vai mandar renderizar esse projeto, vamos supor que você faça toda a edição dessa timeline aqui. Você fez toda a edição, deixou do jeito que você queria e aí. No final do projeto, quando você vai renderizar o projeto, você coloca aqui as opções de renderização desse projeto, como você quer que esse vídeo seja exportado, e aí você coloca na fila para renderização, inicia a renderização, e aí descobre no seu produto final que o que o DaVinci fez foi pegar o teu vídeo que era 9x16 e encaixar, reduzir ele para que ele coubesse no formato horizontal, no formato 16x9. Então, você fica com essas duas faixas pretas aqui do lado. E para resolver isso, é fácil. É difícil, na verdade. Até quando você descobre e vê que é super fácil. Você precisa vir aqui, ó. Project Settings. Nessa engrenagemzinha aqui. E definir que o seu projeto, ele na verdade não está no formato 16 por 9. Ele está no formato do Instagram, que é o contrário. Que é o formato vertical. 1080 por 1920. Apenas ao fazer essa alteração, essa simples alteração já vai dizer para o DaVinci que você quer renderizar no mesmo formato original, no formato em que o vídeo está originalmente, no formato 9x16. Outra dica que eu quero passar para vocês é sobre o áudio. Algumas vezes você grava algum conteúdo no seu computador usando um microfone ligado a ele, e o DaVinci reconhece esse áudio gravado com esse microfone em apenas um dos canais, seja o esquerdo ou o direito. Passei quase um dia para descobrir como resolver isso, no DaVinci. É, é difícil até que você é, descobre como fazer. E aí você percebe que é super simples. Vejam esse exemplo. Eu gravei esse demo aqui no meu computador. E o DaVinci só pegou o áudio, se eu não me engano, no canal esquerdo. tá Como é que você resolve isso? Na aba de edição, você clica com o botão direito na faixa de áudio. Vai em Clip Attributes. Em Áudio. Configura para estéreo. E diz que o canal que está faltando vai ser, na verdade, representado pelo canal que está presente. E você dá OK. É tão simples quanto isso. Então, basta você renderizar esse vídeo e agora ele vai ter o áudio apropriado nos dois canais. Na verdade, ele vai usar no canal que estava faltando a mesma, os mesmos dados, a mesma informação de áudio do outro canal que está presente. E aí, curtiu? Se as dicas foram úteis para você, por favor, compartilhe esse vídeo, mostra para os seus amigos, comenta aí embaixo. Ajuda o canal a ganhar relevância, chegar em mais pessoas, para que a gente possa produzir mais conteúdo e conteúdo cada vez melhor para vocês. Um grande abraço, um beijo, de acordo com a pertinência. Tchau, tchau!